Olá, eu sou a Maria do Blog, Maria e hoje vou-vos mostrar o que pode ser que eu tirei com esta câmera descartável O número ofereceu-me esta câmera a dois jantares atrás Segundo a indicação que tem aqui na câmera, eu já devia ter terminado este... este rolo Uh, em outubro de 2017, mas não há problema nenhum. Esta câmara é descartável, por isso, quando acabarem de utilizar, vocês não podem utilizar mais, supostamente, ainda vou ver se isso é verdade ou não. O que vocês compram com isto é uma câmara que tem flash, tem um mecanismo em que vocês rolam para a próxima foto e aluguei até chegar à foto seguinte, o que é ótimo e tem claro o rolo. E eu cortei fotos foto a T-Branca uns um anos atrás e eu fazia a minha própria recolação em casa. Eu utilizei a minha casa de banho como um laboratório de fotografia, eu tinha que fechar todas as luzes, tirar o rolo às escuras, colocar lo naquele tanque, colocar os químicos Uh, e depois deixar secar na minha banheira, por isso, era um recém super interessante e vocês se quiserem que eu fale um bocadinho sobre ele, eu posso falar e posso explicar, mas este rolo é a cores e eu não tenho químicos para isso, nem tenho as condições necessárias para revelar em casa, por isso o que eu fiz foi ir à uma loja de fotografia, pedi para me revelarem, foram três euros e 10, o rolo e recebi este vinho com os negativos aqui dentro. Eu não pedi para imprimir e nem para digitalizar, eu queria, queria ser eu a fazer isso. Porque imaginem que as fotos ficavam todas horríveis e assim eu sei o que tenho e posso imprimir depois se quiser. E eu acho que é muito mais interessante assim. Por isso eu só recebi esta caixinha uh, com os negativos aqui dentro. De certeza que vocês têm em casa assim estes negativos e Há várias formas de vocês conseguirem passar isto para o vosso telemóvel, para o vosso computador e poder editar. Eu já vos fiz um vídeo sobre isso, em que digitalizava em casa sem um scanner e vocês podem ver isso, eu vou deixar o link na descrição para vocês verem mas, basicamente, o que vocês precisam é de uma fonte de luz se vocês tiverem uma fonte de luz, o vosso negativo e tirarem uma foto ou digitalizar vocês conseguem digitalizar os negativos e ver o que estão neles e passar para o computador e conseguir editar muito, muito facilmente muito resumido, vocês já precisam de ter um negativo ter um, uma fonte de luz por cima ou por baixo e depois fotografar ou scanizar. Se vocês tiverem um scanner normal, vocês só precisam de colocar a currícula sobre o vidro e inserir uma luz muito forte para o scanner, Depois é de só digitalizar normalmente. E vocês conseguem digitalizar os negativos, pois só precisam de inverter as cores. Se vocês não tiverem qualquer tipo de scanner, vocês só precisam de colocá-lo, por exemplo, sobre uma janela e colocam um bocadinho de pitavala na janela, tiram uma foto e vocês conseguem ter também o um negativo e depois é só ir ao photoshop e inverter as cores novamente. Estava com o meu scanner, estava estragado e já estava a pensar em muitas ideias para tirar uma foto incrível um negativo e conseguirem inverter as cores, mas não sei como o scanner está a funcionar. Este tipo de scanner é próprio para negativos, vocês só precisam de colocá-lo numa ranhura. ele liga uma pequena luz, vocês digitalizam o negativo com a luz, exatamente como o mesmo processo. Scanner, negativo e luz negativo e máquina fotográfica. Vocês só têm que pensar numa forma de conseguir arranjar uma luz forte e uma máquina fotográfica boa ou um digitalizador. Por isso que eu fiz como scanner, foi colocar todos os negativos nessa rendaura, digitalizar depois fui ao Photoshop. Vocês também podem utilizar o PixArt, por exemplo, porque ele tem a ferramenta de inverter as cores, o que faz mesmo mesmo mesmo jeito. Desde que vocês tenham uma aplicação que tenha a função de inverter cores, vocês não precisam de mais. Vocês podem ir alterando, fazer algumas alterações na cor, por exemplo, no PixArt nas curvas de cor ou no photoshop também nas curvas de cor. Essas foram algumas das fotos que eu consegui retirar com essa câmera e eu só preparei um bocadinho tinha isso tinha ISO 400 porque todos os rolos que eu costumo comprar normalmente são de ISO 100 ou ISO 200 ou seja, vocês precisam de alguma luz para a luz conseguir imprimir alguma coisa no vosso criativo por isso eu estava a tentar fotografar sempre em situações em que havia alguma luz e sempre que não havia luz, eu utilizava sempre este flash. Por isso, eu estava a tentar arranjar sempre uma forma de estar num espaço cheio de luz e quando não tivesse um espaço cheio de luz, estava a tentar sempre usar flash, que às vezes não funcionava. Por isso, há fotos em que estão demasiado escuras porque o flash não tinha funcionado e há fotos em que está demasiada luz porque estava um sol incrível e eu pensava que por ser isso, dava, mas não era isso o sangue. Por isso, se eu tivesse outra oportunidade de usar esta máquina, de certeza que usava de uma forma muito melhor, porque nós vamos também aprendendo com isso. Eu sou a usar várias máquinas em simultâneo, mas a máquina que eu estou a usar para começar uma nova série para vocês é esta Canon, que é uma Canon Prima AF-8. Ela tem outro nome na América, por isso eu vou deixar aqui o nome. e vou utilizar um rolo da ISO 200, já estou assim um bocadinho mais à vontade com ele. E tem 24 exposições, por isso eu posso tirar mais ou menos 24 fotos com este rolo. E esta máquina tem uma coisa muito boa e eu escolhi esta máquina de propósito para isso. É que ela tem temporizador, por isso vai ser muito mais fácil para mim tirar fotos sozinha. E eu vou mostrar-vos como utilizá-la nesse vídeo. Por isso, se vocês quiserem mais vídeos, não se esqueçam de subscrever, comentar e deixar like, que ajuda muito. E é isso, espero que vocês tenham gostado e vemos no próximo vídeo.